Galerinha, você aí de casa, quando o assunto é adoção, quem nunca ouviu falar nesse termo é peguei para criar, vou ao interior buscar, alguém está dando. Isso, esses terminhos que a gente sempre usa para adoção à brasileira, que é a adoção ilegal, a gente quer chamar vocês para bater um papo também para esse meio de adoção. É, é sempre bom saber como funciona tudo isso, vamos lá? Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, aproveita para dar o likezinho no vídeo enquanto você assiste a vinheta. Rodou! Olá pessoas, meu nome é André Rodrigues. E o meu Ivan Silva. Galera, a gente fica muito honrado todas as vezes que vocês vêm conversar com a gente através de todas as redes sociais. E dessa vez não foi diferente. Dessa vez a Beatriz Alice contou uma história que foi muito interessante. Sobre é, como ela foi adotada, gente. É uma história muito legal e é uma coisa que a gente tem que falar para vocês como funciona tudo isso. Isso, ela contou no depoimento dela no nosso, no nosso canal. Que ela já está namorando com uma menina e que elas pensam em adotar uma criança Mas que isso ainda é um pouco traumático na vida dela porque ela foi dada para a família que ela foi adotada A mãe biológica dela escolheu as pessoas para quem ia dar é. E o nome disso tudo é Adoção a Brasileira né gente, é adoção ilegal a gente ouve muito falar a respeito de alguém que quer dar uma criança no interior, de alguém que não, a fulaninha não vai querer ficar ou, ou vou pegar para criar, a gente escuta muito isso. É, é? E de, a, através disso isso pode é, acontecer, ocorrer coisas ruins para a família para a pessoa que foi adotada, né? para a criança que foi adotada. No futuro, ela vai querer cobrar sobre sobre isso. A história dela no passado e como vai se resolver isso? A gente tem que entender que aquela criancinha que nós estamos adotando é uma vida. né? No caso da Beatriz, ela tem vontade, por exemplo, de conhecer o pai biológico e isso foi negado, esse direito foi roubado dela. né? Então, ela não sabia que isso era ilegal. Segundo a lei, no Brasil, hoje até onde a gente conhece, claro que nós não somos advogados, estamos falando só da nossa vivência, mas a pessoa pode escolher não querer ficar com o filho. Ela pode querer mandar o filho para adoção. Mas ela não tem direito de escolher a quem ela vai adotar, ou seja, para quem ela vai dar a criança. É E a, o que acarreta tudo isso é assim, é, a criança tem um passado que, não, que a maioria das vezes os pais que adotaram, que pegaram, não vão falar para ela como veio. Vai falar que realmente foi dela e vai acontecer um, um, um fato de que as pessoas vão falar para ela a verdadeira história do que aconteceu. É, mas sendo mais tarde a verdade sempre vem é, um E gente, né? é chato, vai ficar uma coisa desagradável, como a gente falou, é uma vida, é uma criança, entendeu? E a gente acredita que nenhuma relação deve ser baseada em uma mentira. Exatamente, então, e acho que tem tudo ser muito claro, principalmente quando, quando é relação à família, adotar ou adoção brasileira. Isso, então é, é claro que aparecem essas oportunidades para muitas pessoas adotado da forma ilegal, mas nós levantamos a bandeira aqui de que isso não é bacana, de, isso que, de que isso não é bom para nenhuma das partes, é, que é muito melhor você passar por um processo um quanto mais burocrático, mas você ter o respaldo da justiça, uma coisa legalizada no seu nome certo no que você está correndo riscos aí de receber até processos futuros por estar tá fazendo uma adoção de uma forma ilegal. As coisas tem que ser sem esforço, Não pode ser nada assim, é, é, é jogando para frente. Eu quero ter. Da mesma forma que uma mãe espera nove meses, eu acho que tem que ter uma espera aí de ter um filho. Então, entre pelos meios legais de uma adoção, entendeu? Porque seu filho está lá. Se você faz tudo isso, a carreta é problema para você. Isso vai acontecer o quê? Chantagens? É isso mesmo, pode acontecer chantagem, a pessoa pode se arrepender de ter dado a criança para adoção. Então é sempre bom você agir de acordo com a lei, você ir dentro da lei, principalmente casais homoafetivos como a gente. Então procure sempre agir dentro da lei, procure assim, já que vai colocar a cara no sol, já que tem interesse em formar uma família e fazer diferença na sociedade, faça de uma forma correta, de uma forma legal. Isso só não acontece com casais homoafetivos, casais heterossexuais também acontece. Isso, a adoção brasileira acontece tanto com casais héteros quanto com casais homo e, e é ilegal de todas as formas, então a gente só veio até aqui para agradecer a Beatriz por ter falado da história dela um pouco pra gente e que nos propôs a pensar um pouco mais a respeito da adoção brasileira e o quanto isso pode ser prejudicial para todas as partes da história. Então vamos analisar gente, porque é uma vida e não, você é isso? responsável por ela. Então, gente, não se esqueçam, viva a liberdade de ser o que você quiser ser sempre, paz profunda e gratidão ao universo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e continuem mandando aí as mensagens que vocês quiserem, é sempre uma honra pra gente responder a todas elas. Exatamente. Tá bom? Tchau, tchau, gente.